Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca e pessoal eu fiz um unboxing desse controle aqui, o terrios T3 é, em outro vídeo e hoje eu vou estar tá testando ele aí jogando um jogo para Android, o Shadowgun Legend, o jogo disponível aí na Play Store, o jogo é compatível aí com o Gamepad, é um jogo de FPS em primeira pessoa e o jogo tá muito bom pessoal e os gráficos nem se fala. Então, antes de tudo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí no canal pra dar aquela fortalecida, beleza? Então, vamos pro jogo, mano. Se liga só nessa abertura, mano. Tá muito maneiro, hein? Já estamos aqui numa missão então vamos começar aqui o jogo. Apertar. Pessoal lembrando que esse jogo só pega com internet beleza você vai ter que ter uma internet aí para estar tá rodando o jogo beleza O Y aqui, troca de arma... Parece que é um desafio aqui. Sucesso da missão. Então é isso aí, pessoal. O controlezinho aí funcionando bem, respondendo bem aos comandos. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!